Fala galera, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como você tá usando o seu próprio código infinito às vezes, beleza? Mas antes, se inscreva no canal, deixa muito like aí, pessoal... Kawaii bugou aí enlouqueceu, mano, tem como você ganhar 4 mil reais com essa super promoção que eles estão lançando aí, galera. Você ganha é, 4 mil reais apenas convidando 25 amigos. Então, se você não tem o Kawaii ainda instalado, primeiro link da descrição, mano, corre e aproveita essa promoção que tá imperdível. Essa briga do kawaii com o TikTok tá muito boa mesmo. Então é isso, se inscreva no canal, deixa muito like que vai ter mais vídeo aí sobre dicas. E aproveita, compartilhe bastante esse vídeo e comenta bastante seu código aí embaixo, beleza? Galera, é... galera, essa... pessoal, esse método tá funcionando tanto para o TikTok como para o TikTok Lite, galera. Então aproveita que é por tempo limitado, ok? Galera, acessando o primeiro link da descrição e o segundo, vai ter o TikTok e o TikTok Light, beleza? Então, galera, é, acessando o TikTok Light você vai ganhar R$ 5,00 instantânea quando você é, usar o aplicativo e usar o código, beleza? E no TikTok normal, você vai ganhar mais R$ 5,00 também, ok? É, acessando aí o aplicativo, você vai clicar aí na moedinha. Daí vai aparecer essa aba aí do TikTok, né? E, galera, o método se trata em esse mesmo que vocês estão pensando, galera. Formatar o celular ou... É, caso você tiver iPhone, usar aquele método. Mas calma, galera, vou te explicar muito bem. É, você vai, formata... se você tem um celular secundário aí, ou o celular do seu irmão mais novo, ou, ou algo do tipo, né? Da sua avó, do seu avô aí também, você pega e formata, beleza? Daí você vai criar uma nova conta fake e vai estar utilizando o seu próprio código, beleza? Então, assim você vai conseguir ter os convites necessários que você precisa na sua conta, né, dos 20 lá. É, pra você tá ganhando essa promoção, né, que tá muito boa, do TikTok normal. E no TikTok Lite você vai ganhar por indicação, beleza? 5 a cada amigo seu que usa o seu link, ok? É, você vai, depois que você formatar seu celular, você vai na Play Store, baixa o TikTok, o TikTok Lite. Se caso você não ter, quer esse trabalho, volte aqui no vídeo, beleza? E acesse os links da descrição, ok? Vai estar tá bem certinho o nome, TikTok e, e o TikTok Lite, vai estar tá bem separadinho. É só você clicar no link que você vai ser redire redirecionado, né? Daí você cria a sua conta fake e, beleza? Daí cola o seu próprio código, beleza? Para me ajudar, cola uma vez meu código aí, você está me ajudando bastante, ok? E mais uma coisa, galera, cria um Instagram e para o canal, então... Terceiro ou quarto link da, des da descrição, beleza? É meu Instagram aí do canal. Caso você tenha alguma dúvida, me chama lá no direct. Se caso eu não responder na hora, porque é muita gente me mandando mensagem e eu não tenho tanto tempo assim, né, galera? Então vou te deixar um exemplo aí. Um método com um, como foi feito no iPhone, beleza? No iPhone, lembrando, tem aquela vantagem que você não precisa formatar, só você instalar a versão beta que você consegue usar o TikTok. É, usar o convite, desinstalar ele e instalar de novo, que já funciona, beleza? Quem tem iPhone tem essa vantagem. Quem não tem, dá pra fazer no Android, só que tem que formatar dela um pouco mais de tempo, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado da dica, deixa muito like aí, vamos bater os mil, os mil inscritos. Talvez quando esse vídeo esteja saindo, talvez a gente já bateu. Mas se caso já batemos, então se inscreva aí pra gente bater os dois mil, ok?